E aí, pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando um Fang. Confira o vídeo até o final, comenta e fique à vontade e também contribua no Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí, se inscrevam, bora pro vídeo. Round 1 Fight a luta hoje vai ser emocionante. O Fang veio representando aqui o canal da Game Dove com a roupa. Bah! Chega desse veneno! Agora é minha vez de atacar. Para cima, com cuidado. Vem. Ah, eu preciso bater nele. Meu sangue tá diminuindo. Cima, pula e Lariat, cansada. Oh, don't jump. You have so much to live for. Filão! ah, sou esperto, a dar o um agarrão do urso deu uma pisada na minha cabeça. Eita, o vida ganha meu cross o cara tirou Ele deu dele e ainda depois deu especial. Tá bom, ganha aí, amigo. Tá jogando bem. Mas não bem, não. Preciso vencer isso. Tomar muito cuidado com esse veneno que ele solta. Defender aqui pra não morrer uma mãozinha. Me aproximando. Eita! Querendo me ajeitar, né? Ah! Você saiu, né? Eu tenho que sair desse monte de veneno. Dos golpes dele. Socorro! Toma, meu pilão! Eu gasto uma barba. Preciso tirar esse veneno. Tirar tudo. Ideia dar um... Chega pra lá nele. Ah, fanguei, você vai ver. Toma! Oh, gente, eu preciso tomar cuidado. Toma! Só mais um golpe, gente. Eu não acredito. Ai, oh, também então, que não deu o dele. Oh! <risos> Ai, coitado do meu Zagieff. A cara dele de assustada, <risos> deu. Round one fight. Oh. Gente, Torçou por mim. Preciso recuperar essa derrota. Uxi. Gente, me ajuda. O Tá Cabeçada. Que eu não terminei. Pra cima, gente. Ah, ainda foi pra lá. Esse boneco que zoneia. Quer ficar lá de longe. Ah! Agora você vai morrer, cara. Já tá cai, gente! Snew nada! Toma aí, ó, a mãozinha! Round <risos> two! Ah, cara, de novo! Vem cá! Filão! Protetor do céu! Outro pilão nosso sua cara Pra ver se é que você é Chega com essa mãozinha Calma Chega, desnil Fica pra lá que Agora você vai morrer oh, Achando que ele ia pular Fiz a leitura errada, gente Putz! Agora você vai ver! Eita não Vai tudo não! Socorro! Ai meu Deus, você vai ver! Final round! Fight! Você tá muito esperto! Muito cuidado! Que foge aí ah! pra você ver Ah, me ajeitando Calma lá. Eu preciso acertá-lo, gente Ele tá bem Ele não tá deixando oportunidade pra mim Vai, vai morrer Toma <risos> Antes que ele vira o jogo You win Round 1 Fight Point Nada Pra cima, gente Continuando pra cima Muito cuidado Tá, prelo! Calma lá Querendo me ajeitar com essa blusa Eita E essa eu fiz com gosto, gente Pessoal, quem gosta de enfrentar o Fang Comenta Quem gosta de jogar com ele, ele é um personagem legal, mas perder também deixa a gente feliz, né? Calma lá. Não, eu preciso ir pra cima, gente, senão eu vou perder. Ah! Toma! Cabeçada, Oriá! Você vai ver. Tchau, amigo. furios! oh, oh, oh! Yeah. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Comente, fique à vontade E também compartilhe esse vídeo Com seus amigos e amigas Então até mais, tchau